A gente... não voltou pra indicar, né? Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Faz um ou dois dias que a Wizards começou a disponibilizar imagens das embalagens, do packaging de alguns produtos que estão por vir agora em março e abril. Dentre essas imagens, nós temos as imagens de embalagens de packaging de Modern Masters 2017. Finalmente nós temos alguma coisa uh, mostrando, dando um gostinho do que, que vai ser essa nova coleção de Modern Masters. Nos boosters nós já vimos o Grizzle Brand, que é um dos principais reprints, parece que o pessoal tava pedindo uma ilustração que parece ser a do Domry Raid que parece que é um Walker que o pessoal tava precisando de reprint também um anjo que eu não sei dizer exatamente, eu achava que era Elspeth uh, olhando assim no, na embalagem, mas acho que não é não e por fim nós temos na caixa, na imagem da caixa uma espécie de mago com alguns raios em volta será ele? A questão é que ele já não tá mais japa, né? Ele tá ocidental agora. Bom, vamos levar em consideração que uh, falaram, declararam, que a coleção de Modern Masters 2017 ia ter reprints dos blocos de Nistrad e de Retorno à Ravnica. Então, quem sabe a gente vai ver realmente o nosso mago, o nosso japa, uh, fazendo uma reaparição nessa coleção. Mas ainda uma série de repentes que nós temos que ter a esperança de que estarão nessa coleção também. Agora só aguardando a temporada de spoilers para ver que aliás é na semana que vem e já adianto que vai ter vídeo sobre esses spoilers durante esse período, então fiquem ligados no canal, se inscrevam se você não é inscrito para não perder esse vídeo, OK? Mas não foi só a revelações de Modern Masters 2017 que nós tivemos. Nós tivemos também revelações sobre Amonkhet, a próxima coleção corrida do Standard. Nós já tivemos imagens que vazaram da Hasbro Toy Fair desse ano, justamente as imagens de embalagem, de Booster Packs, de Booster Boxes, uh, parece que do Bundle também, do Deck Builders Toolkit que vai abrir bloco, toda coleção que abre bloco tem o seu Deck Builders Toolkit, uh, kit de pré-release, os decks de Planeswalker, vamos ter o Gideon e a Liliana, então vai ser bem interessante o que, que vai acontecer nesse plano. Essas mesmas imagens foram mostradas também em alta definição no artigo que foi publicado a respeito dessas novidades e vocês podem conferir os dois. Uh, recomendo os spoilers, entre aspas, os, os vazados da Hasbro Toy Fair porque vocês têm alguns detalhes que não mostram no artigo. Então vão procurando as imagens e a gente vai mostrar aqui também. Enfim, fiquem à vontade para procurar. Mas como se não bastasse a gente ter já spoilers do que, que vai ser a embalagem as embalagens de Amonkete, a gente teve também alguns spoilers, alguns teasers com as artes desse plano. Temos a arte de três Planeswalkers, o Gideon, a Liliana e a Nissa. Aliás, todas as três artes estão maravilhosas. E também temos a arte do que seriam cinco deuses de Amonkete. E posso dizer que os Planeswalkers estavam bonitos, mas essas imagens... uau! E de novo, se não bastasse isso, a gente tem também a revelação de que teremos terrenos full art em Amonquete. Meu Deus! Não bastou a loucura de batalha para os indicar? Caramba, eu vou ter que gastar dinheiro com essa condição. Não é só isso, não é só terrenos full art. São lindos, são extremamente bem feitos. Só que eu fico meio Meio grilado com esses chifres nas artes. Mas tudo bem, tudo bem. Tá bonito igual. Ó, falando por fora, tem uma galera chamando esses terrenos de cornolens. Eu achei isso engraçadíssimo. Mas ok, a gente não vai ficar só vendo o que é bonito. A gente precisa agora especular. A gente precisa saber, uh, a gente precisa tentar adivinhar o que, que vai vir agora nessa próxima coleção. Então escuta só, eu tenho alguns palpites, principalmente a respeito do flavor e do lore de Almonquete. Vamos escutar. Ok, lá vai o primeiro palpite. Os zumbis serão múmias. Meu segundo palpite é que o Gatewatch vai finalmente alcançar a primeira derrota deles. O professor do Tolerian Community College já falou sobre isso. Eu vou deixar uma anotação aqui para vocês verem o vídeo, que ele também fez alguns palpites, né, deu alguns palpites a respeito de Almonkete. Mas eu reitero o que o professor falou. Nicol Bolas vai dar uma coça. No Gatewatch. Nicol Bolas vai dar uma surra nas sentinelas. Ok? Próximo palpite. É um plano de deuses. Eu acho. Só acho. Que de repente. Os deuses serão criaturas encantamentos. Como foi no bloco de Teros. Algumas pessoas estão especulando que esses deuses serão de duas cores. Mas eu acho. Sinceramente. Que esses deuses serão de três cores. O que me leva ao nosso próximo palpite. Nicol não é. Um desses deuses. Veja bem, Nicol Bolas já é um Planeswalker. Como é que se justificaria um card de Planeswalker do Nicol Bolas? Porque é impossível que não tenha um card de Planeswalker. Não tem como ter um card também de criatura do Nicol Bolas. Não tem cabimento. Ter uma coisa assim, tipo uma dupla personalidade do Nicol Bolas. A não ser que a Wizards tenha pirado e tenha feito um negócio desses. Eu acho pouco provável. Então... Esse é meu último palpite. Nicol Bolas não é um dos deuses de Amon-Khet Ele é um planeswalker e provavelmente ele está manipulando os deuses de Amon-Khet para fazer alguma coisa muito louca e muito má. Mas é isso. Eu acho que esse vídeo ficou ligeiramente mais curto do que os meus outros vídeos normais. Mas tudo bem. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre Amon-Khet sobre todos esses spoilers maravilhosos que a gente teve antes da hora. Principalmente sobre Amon-Khet porque Amon-Khet vai ter spoilers só no final de março, se não me engano. Então, foi muito legal da Wizards dar essa, esse pano para manga pra gente poder conversar aqui. Mas eu quero saber de vocês. O que, que vocês acham que vai acontecer em Amonkhet em relação a Flavor, em relação a Lore, em relação às cartas mesmo, estratégias, arquétipos e, e tudo mais que vocês puderem imaginar? Por favor, coloquem seus devaneios e palpites aqui nos comentários pra gente poder interagir, porque eu gosto muito de saber o que vocês pensam. E só reforçando, interajam comigo também nessas redes sociais que estão aqui embaixo. Eu respondo pelo Facebook, eu respondo pelo Twitter. O Instagram é o que eu geralmente atualizo, atualizo mais, eu coloco os bastidores das gravações lá naquele, naquela rede social. Mas de qualquer forma, vão lá também no Twitter, falem comigo por esses meios também. Tem todo tipo de canal de comunicação para vocês poderem chegar até mim. E hoje eu tô um pouquinho mais animado, não sei se de repente é porque eu realmente fiquei empolgado com essa nova coleção de Almonkete. Deve ser. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um joinha aqui embaixo pra gente ficar sabendo e pra gente poder produzir mais desse conteúdo para vocês aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com outros Planeswalkers, são vocês através desse gesto que fazem com que a biblioteca cresça e se desenvolva para se tornar um lugar melhor para todos os Planeswalkers do multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, cuidado para não esbarrar em chifres nem para se enroscar na bandagem de uma múmia. Até mais!